Fala galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, fique comigo, assim a aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou ensinar para você como escolher em prática tá? um BM, ok? E inclusive eu tenho já vídeo teóricos explicando também o motivo e o porquê, tá? Ok, porque você não consegue excluir? E como você faz para excluir isso? Tá bom. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou passar para você aqui com mais clareza: tá, como excluir um BM né? De forma assim, sabe, permanentemente mesmo. Tá, e, inclusive, esse vídeo aqui é o pedido do escrito aqui, né? O Lohan que ele pediu falou: Poxa, mano, eu não tô conseguindo é, excluir. Eu já tentei de tudo aqui e não tô conseguindo. Então, eu passei para ele um vídeo. tá? É, o vídeo que eu vou passar para você aqui também rodando aqui no card aqui em cima, tá? O vídeo exatamente que eu é, realmente explico, tá? É, como que faz para tá seguindo, né? Algum, alguns quesitos para exclusão, certo? Então nesse BM que meu, é, que eu vou escolher junto com você, aqui já cumprir, já, já consegui, já pude cumprir, é, pude cumprir tá? Os quesitos necessário para exclusão do BM, tá? Então em prática aqui eu vou mostrar para você como que faz esse processo aqui de exclusão, beleza? Bora para esse conteúdo que eu gosto de poder entregar para você aqui, aqui na prática, tá? Que você já conhece mais certo? Então vamos para cima e vamos só embora. Então, pessoal, estamos tá aqui dentro né, do nosso BM, tá? Lembrando que aqui, ó, tá? Você vê aqui esses três pontinhos, tá bom? Clique aqui em cima, tá? Você vem aqui, ó, em configurações do negócio. Você vai, você vai clicar, certo? Eu vou esperar carregar. Beleza, então, neste ponto, tá? Você vai rolar aqui embaixo, tá bom? Aqui, ó, sempre aqui no canto esquerdo, tá? Você vai rolar aqui embaixo, ó, você vai procurar aqui, ó, informações da empresa. Você vai clicar. Certo, e lembrando, galera, um detalhe muito importante: tá, você definir o BM que você quer excluir, tá? O BM tá aqui. Eu tenho aqui ó, tem vários BMs aqui, tá? Gestão, vários aqui, não, aqui na aqui são páginas também, que são também conta de anúncio que tá aqui agregado, tá? E os BM também juntos, tá bom, gente? Então você vai escolher o BM que tu, que tu quer realmente excluir, tá bom? Cuidado com isso, muito importante você prestar muita atenção, certo? Beleza, chegando aqui ó, tá. Esse aqui, é o nosso pontos-chave tá e lembrando, galera, que aqui é um perfil meu antigo, ok? Que eu já usei muito assim atrás, tá? Em meus projetos, tá? em meus anúncios, então eu não utilizo mais porque tá bloqueado de fato, ok? Mas aqui é para mostrar para vocês que é possível mesmo você é, excluir em prática, tá bom? Um BM, certo? Então aqui, ó, com o um botão aqui, ó, excluir empresa permanentemente, tá? Você vai clicar nele, certo? E aqui, ó, vai aparecer para você que programar. A exclusão do negócio tá então que okay. é bom você ler isso aqui que já li isso aqui, mas é bom você ler, tá? Ó, após excluir o seu gerenciador de negócio, essa ação não poderá ser revestida para nos ajudar a melhorar. Continue porque você deseja excluir sua conta do gerenciador de negócio, tá? Então aqui okay, tem três tópicos aqui, ó. Tá, tem três quadrinhos que você pode estar tá marcando aqui, mas você vai ler, ok? Não é o que eu esperava, é difícil de usar. Eu quero gerenciar minhas páginas e contas de anúncios a partir da minha conta pessoal. Tá? E aqui tem, temos aqui mais um tópicozinho que você pode estar tá preenchendo. Tá? E aqui vai chegar para você tá? esse tópico, beleza? Programar a exclusão do negócio. Então, você pode ler. Após você programar o negócio, Ana Maria Souza para ser excluído, ele não poderá tá? ser acessado. Todas as páginas, contas e ferramentas adicionadas a este negócio voltarão tá? para o proprietário original ou serão excluídos em 24 horas. Tá, então fica bem ciente disso aqui, tá bom, gente. Muito importante, ok. Clique agora em avançar. Beleza, aqui ó. Vai pedir, vai pedir é, e aqui nesse ponto tá muito importante. Vai pedir para você colocar a senha, tá. Eu tenho que a senha já, ok. Eu vou clicar em enviar e pronto. Ó, a empresa foi programada para exclusão. Tá? Então, aqui é bem simples o processo, tá? Olha só, ele vai falar para mim, ó Ana, ó. Ana Maria Souza será excluído permanentemente tá? em 24 horas. Se mudar de ideia, acesse a sua conta do gerenciador de negócio e escolha não excluir a empresa. Certo, para ficar bem claro isso aqui para você, essa mensagem. Beleza? Aqui, tu pode também voltar atrás para você re fazer isso aqui, tá? Mas a ideia do nosso vídeo aqui é para te mostrar em prática como que você pode estar tá fazendo, tá? Esse processo aqui, ok? Você concluiu isso aqui? Leu? seguiu todo o passo a passo que eu te formei aqui? Você vai clicar em Concluir, tá? Concluir e aguarda, tá? Ele vai se atualizar, beleza? Vamos aguardar, certo? Ah, vamos aguardar. Olha só, tá? Então foi, realmente ele foi aqui, ó. Você programou a exclusão de Ana Maria Souza. Não é possível acessar a sua conta neste momento. Se você acha que isso é um erro, escolha não excluir empresa antes que ela seja excluída permanentemente né? em 23 horas, tá bom? O que acontece com as coisas excluídas? Você pode clicar aqui em saber Mais. Tá aqui, ó. Tem aqui, ó. Tá bom? Não excluir empresa. Você pode ainda, né, correr atrás para você, né, não excluir, tá bom? Mas aqui, retom retomar. Ao Facebook tá bom então aqui esse, esse aqui é o processo tá gente então você consegue sim tá seguindo esse passo a passo você fechar né para excluir né, a exclusão da tua bm beleza então eu vou voltar aqui atrás não quero excluir tá é, essa conta eu não quero eu tá eu não vou excluir porque eu não quero né finalizar finalizar esse processo mas aqui eu só, só você clicar aqui ó, em retornar em retornar ao Facebook Tá bom? É bem simples, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em não, tá? Porque eu não quero excluir, tá? Então, aqui, ó, você... Ó, se você não faz a, so a solicitação de exclusão original, recomendamos que você altere sua senha, tá bom? Relate qualquer atividade em comum imediatamente, tá bom? Então, isso aqui é muito importante, tá bom, gente? Então, só para mostrar para vocês aqui que é, tudo é uma coisa, tá, um, um processo que você tem que executar. Então, tem que formar isso, tudo isso aqui para o Facebook, beleza? Então, você clica em fechar... Ok, ó, então aqui ó, verifique seu e-mail. Ele já informa para você aqui também em seguida. Tá, caso que você já também já passe por, por, por esse problema, então é muito importante. Tá, então ó, e para ó, e para configurações do negócio, tá? Então ele vai pedir para você verificar e-mail, aquela coisa toda, tá? Tá bom. Mas a ideia aqui principal é de poder excluir, fazer a exclusão do BM, correto? Pronto, aqui ó, tá voltando aqui de novo. Aqui, tá, ó, certo? Então eu, como eu pedi que. É, como eu informei lá atrás que eu não queria de fato né é, poder excluir então é, tô aqui com meu é, com meu BM que ainda tá mas você consegue sim de fato tá excluindo tá bom o BM tá bom o processo o caminho é esse beleza galera então eu espero que você tenha curtido demais aqui o conteúdo espero que você tenha gostado tá se ficou com alguma dúvida você me comenta aqui debaixo do vídeo porque vai ser muito importante eu saber e eu poder e poder também te ouvir para poder te ajudar também beleza então, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe e fique com Deus, gente. Abração, tamo junto.